O Alge Brasil traz um programa direcionado a noivas. Quando fala em noivas, a gente sempre pensa no vestido branco, mas nem sempre o branco foi predominante. No Oriente, como Japão, China e Índia, noivas casavam-se com vermelhos e casam até hoje. Na Grécia Antiga, há relatos que elas usavam vestidos estampados, como até mesmo o preto. No casamento de Napoleão Bonaparte, ele, José Fina e a corte também usaram branco. Mas, segundo algumas informações, a rainha da Escócia foi a primeira noiva a usar o vestido branco. casam de branco. Na verdade, é uma questão de cultura, é uma questão de religião, tradição e superstição também. Afinal, quem não quer casar de branco? E quem vai nos falar um pouco sobre vestidos de noiva é o Ateliê Amaro. Oi pessoal, é um prazer participar do programa. Eu sou a Mayli, da loja Amaro Atelier. Hoje vim aqui mostrar para vocês alguns dos nossos vestidos que a gente faz sobre medida. É, confecção própria, trouxe um de madrinha, de festa, é, feito com musseline, três marias, essa cor tá usando bastante, é terracota, e esse de noiva, é princesa, com rendas 3D, bordado com pérolas, todo aplicado na barra, as rendas, vestidos personalizados, feito com amor e carinho, Estamos localizados na Rua Curitiba, 314, Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Venha fazer uma visita. Antigamente, as festas eram bem formais. Os vizinhos, os parentes se reuniam, faziam aqueles almoços tradicionais para os padrinhos e para alguns convidados. Mas esse tempo passou e hoje se transformou numa grande fábrica de casamento. E quem fala sobre essas festas elaboradas... E toda essa modernidade é a cerimonial e assessora Cid Queavon. Na verdade, Lu, é, não somente o cerimonial é importante, né? Existem dois serviços, né? assessoria e o cerimonial, que muitas pessoas acabam achando que é a mesma coisa. Não é, tá? E a assessoria começa bem antes, até no um fechamento do contato com os noivos. Ela que ajuda a escolha do salão, de acordo com a quantidade de convidados, o buffet e tudo mais. Já a cerimonia, vai lá trabalhar lá um mês, antes, né? um mês, 90 dias antes do casamento e seguir todos os protocolos no dia. Hoje, as noivas procuram mais o que? Eles estão procurando mais preço, qualidade, o que eles buscam mais? Olha, hoje em dia tem muitas noivas que procuram esse preço, tá? mas a maioria também é qualidade. Como eu sempre falo nos meus stories do Instagram, se você quer uma qualidade, tem um texto, né? Porque a gente tem uma experiência, a gente tem a formação, a gente tem nossos estudos, né? Então assim, por que eu sempre falo isso? Não significa que hoje a pessoa começa a fazer que não seja uma pessoa qualificada a fazer. Existem muitas empresas hoje em dia que começam e estão realmente trabalhando super bem para concorrer no Instagram. Mas é muito importante uma qualificação, tá? Então Noivas, né? vocês que estão assistindo, procure um profissional na área, uma pessoa experiente, que tenha uma qualificação sim, que tenha é, um, um pacote legal para você. É, eu acho que é isso. Né? Acima de tudo, nunca vá somente pelo preço. Tem uma junção, né? preço e qualidade também. Mas a qualidade tem que ser o preço. Bom, como nós falamos anteriormente, tudo mudou. A gente casava em lugares mais simples. Não tinha tanto requinte, e hoje há lugares para festa. Esses lugares para festa geralmente são chácaras, salões, e quem vai nos falar hoje é um pouquinho do Monso Que tem uma decoração. Quem nos fala é a Sônia da Conquista e Flores. Olha, Lu, pós-pandemia tem que estar uma loucura porque está todo mundo cansado porque em casa agora está todo mundo querendo casar, festa, tem muito muitos eventos. Nós não estamos dando conta de todas as demandas assim, entendeu? Tá sendo uma loucura, loucura gostosa, vai. Você é sincera, né? Bem gostosa, mas está tendo muita procura e como tem assim muita falência de produtores, as flores estão bem difíceis de conseguir. Os preços bem mais caros do que a gente esperava para esse período aqui. Mas nós dá um jeitinho, vai dando um jeitinho trocando as flores, sabe? mas não conseguindo fazer quase tudo. Encaixando de acordo com os eventos, de acordo com o pedido e principalmente com o orçamento do, dos noivos, né? Exatamente, porque nós sabemos, tá, a gente Acho que é todo mundo tá com esse problema. Todo mundo tá com dinheiro curto assim, não importa que família que seja, tá? todo mundo com tá um dinheiro curto, então os noivos também. As pessoas, não é noivo, qualquer festa, 15 anos, casamento, aniversário, 50 anos, 60 anos, tá tudo com pouco dinheiro, então tem que apertar, tentar fazer um... adequado tanto a floricultura, né, para os decoradores, para o pessoal que vai fazer a festa. O que está sendo a decoração, é, mais assim procurado? O que que você indica? O que mais está sendo procurado no momento são os tempos são os cores terrosas que fala, sabe assim, marrom, o champanhe. Vai vir com força total, Lu. Vai vir assim. E agora vai usar também muita tendência que o pessoal percebendo, folha seca, sabe aqueles coqueiros, folhas secas, Sei. flores secas. Vai usar muito, muito agora no inverno. Mas como eu digo, gente, isso é tendência Se é o seu sonho Casar ou fazer o seu aniversário De preto e amarelo, faça Com certeza É uma vez só na vida, então faça A tendência é que o pessoal está usando mais Mas é sonho, gente querer casar de vermelho casa Casar com flores azuis, não importa É o seu sonho Então eu falo, decoração também está boa roupa Bem democrático, tô misturando um pouco de tudo assim. Mas o pessoal está produzindo mais Agora tons terrosos. Bom, depois a gente vê vestidos de noiva, decoração, salão, quase uma cerimônia. Agora a parte melhor do casamento, que é o buffet, é claro. E quem nos conta é o Pedrinho Pocinholi do 100% Caipira. Hoje nós, do buffet 100% Caipira, atendemos os noivos com os cardápios mais rústicos, onde eles estão porco na fornalha, é, costelão no rolete, é, o churrasco tradicional, paeja caipira... Tá? E também não deixamos de atender os, os cardápios mais tradicionais, os clássicos né? que a gente diz Que são as carnes é, no molho madeira, carne no molho de maracujá, carne no molho quatro queijos e diversos outros E também temos as massas, tá? Então noivos, venham venha nos conhecer, tá? Venham realizar a, o sonho da sua festa com, com o nosso buffet 100% Caipira enfim, chega o grande dia. E quem vai nos falar sobre o dia da noiva é a Vivian Furlan do Salão Vis-a-vis -vis Tudo a gente vai conversando com a noiva, né? É, de uma forma que ela se sinta mais à vontade, mais tranquila. Porque é um dia muito especial, com, com certeza. muito maravilhoso, muito único. E a gente aqui faz tudo, tudo para ela se sentir uma princesa nesse dia. Ela é, um, é uma pessoa única nesse dia. Então a gente tem total exclusividade para ela. Né? Então tem pacote também, esse pacote inclui depilação. A massagem, a drenagem, né? Então os profissionais super capacitados, a nossa massagista, ela trabalha com a aromoterapia, então assim, aí inclui também a banheira com cromoterapia, então assim é tudo muito especial. Ela tem o um lanche, né? Se é de manhã, tem o um lanche da manhã, inclui o almoço, um lanche da tarde, né? É, tudo leve, balanceado a alimentação para ela. Né? então aqui a gente tem a nossa maquiadora, a cabeleireira é, que fazem testes antes do dia. Até ela fala: Olha, é esse o penteado, é esse a maquiagem, é isso que eu quero. Então aqui é assim: a gente deixa muita vontade para que ela se sinta assim muito bem, muito feliz e saia daqui muito assim, realizada mesmo. Assim, encerramos mais uma edição de hoje. O Áudio Brasil fica por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigada pela sua audiência.